Fala galera, eu sou a Thaís. Eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Pessoal, hoje a gente está aqui numa lenda que foi passada para nós, né, Thiago? Sei. A lenda daqui é que o um menino foi encontrado morto, Thiago. Foi encontrado morto dentro de um dos quartos aí. Então, hoje a gente veio fazer o reconhecimento do local e como é um lugar muito, muito longe, a gente vai aproveitar e ficar de noite, né, Thiago, para fazer a nossa investigação sobrenatural. A gente vai ficar até a noite aí e, e vamos passar a k vamos fazer Spirit Box, se tiver presença, né, Thaís? Isso mesmo. Já pedimos desculpa porque aqui do lado passa uma rodovia, carro o tempo todo. Vamos lá conhecer o local, Thiago? Vamos lá conhecer o local. Pessoal, já peço para você deixar o like e se inscrever no canal se você não for inscrito, certo, É Isso mesmo. Vamos lá? Vamos lá. Bora. Thaís, pelo jeito o tá tomando conta. Sim, aham. Tá? Uh -huh. Ah, o telhado caiu. Pai, caiu, Thiago. E aqui não dá pra entrar, ó. A gente queria entrar por aqui, mas ali não dá pra entrar. Aqui não tem jeito. Não dá. tem nenhum trio, nada pra passar, ó. Aqui tem este ali. Aham. Uhum. Estranho? Sim. A gente deixou o carro aqui do lado, ó. E veio aqui pela... Pela lateral pra fazer a entrada, né, Thiago? Porque aqui na frente é muito barulho de carro. ai ah, é madeira, Thiago. Esse que é o forro, ó. Aham. Uhum. Tá vendo? Caramba. Janela já tá toda ó, quebrada. Tá amarrada com arame, tá, tá vendo? Amarrada com arame. Vamos tentar entrar pra nós ver com mais detalhe. Tá, isso aqui, ó. aqui. Pessoal, olha aqui, cara. mãe dessa... Aqui é a cozinha, Thaís, pelo a jeito. Cozinha? Aqui é a cozinha. Ah. E aqui, Thiago, era a área, então, a lavanderia, ah, alguma é. coisa que já caiu o telhado. olha ali já não tem mais janela. Aqui tá tudo molhado essa grama, pessoal. Choveu, né? Sim. Caraca, tá Até tá um tempão de chuva, ó, ah. que eu acho que já já vai chover também. Aham. Aqui era a garagem, né, Thiago? Pelo jeito. A garagem. E esses negócios? Não, é não né? Será que tem gente frequentando aqui? Sim. É um símbolo aqui já. Uhum. Licença. Com licença. Nossa, Thiago, aqui já não tem mais porta, não tem mais nada. Aqui já fazia parte da casa, certo? Sim. E aqui? aqui? Nossa, Thiago, aqui era uma sala grande, hein, cara? sala é Pelo aqui. jeito, sim. Ó, oh, apanharam o fogo aqui. O que, que é aí? O Só no relo na madeira que tá caindo. Nossa, Thiago, tá perigoso isso aqui. Isso tá amarrado. arame também. Arame? Deixa eu chegar aí pra ver. Só no relo na madeira que tá caindo. Tá mesmo, ó. Meu vidro, que estranho. Ah, Quebrou. Olha, a rodovia passa bem aqui Parece que a rodovia tá dentro da casa Meu Deus do céu Tiago, olha, não tem nem teto Mas esse fogo aí tá Caindo Esse taquinho é muito antigo, Tiago Ó, Colocaram fogo aqui, hein, cara Ó Alguém usando essa casa, Thiago? O que, que você acha? A Nossa, nada, sim, Thiago, que olha Ó, oh, algum, que... algum bicho tentou sair ali Ó, oh, né? aquele quarto ali que nós entrou Agora é o quarto pelo jeito de casal sim. Que é o principal, é o da frente né? E aqui já é um outro quarto Será que aqui já era quarto de criança? Pode ser, né? Porque não foi passado pra gente quem que morava aqui só diz que encontrava a criança então, ainda. Então, não antes. dá pra saber se tinha mas se a família tinha criança. se foi encontrado depois dessa casa abandonada. Não sei. Outra, Tiago. A gente não sabe nem se é verdade essa é história que foi passada pra nós. O local a gente já viu que existe. E yes, é sinistro? Aham. Uhum. Nossa, Tiago. Aqui é um banheiro. Quarto desse tamanho. Banheiro. Hã? Banheiro. Nossa. Thiago, olha essa caixa d'água, Thiago. Não fica debaixo, não. Pelo amor de Deus. Olha aqui. É, é, é, que água. tamanho de banheiro, Thiago. Mas a casa é grande, Thaís. Tá? É essa, essa aqui é a cozinha, né? Gente, aquela caixa d'água ali, Thiago, pode cair a qualquer momento. Ó, repara isso aqui, tá aí. Será que é de bicho? Aqui parece uma marca de mão, ó. Então, de criança. Aqui também, ó. Tá vendo? Ó, os dedinhos. Sim. Aqui, ó, dedo. Uhum. Estranho, cara. Thiago, grossa essa parede aqui, olha aqui. Beleza. Três, ó. Será que é rosto, sim? Aqui eu acho que deveria ser uma sala de... Opa, de estar, né? Será? E aí? Ou era... Agora eu não sei, cara. É aquela cozinha do, da pia. Você olhou por fora aqui? Nossa, Thiago. Thiago, caiu tudo. Caiu tudo. Não dá nem pra ver a pia ali, Pessoal, ó. Pessoal, era ali que a gente tava, ó. É, a gente fez a entrada aqui no fundo, que a gente veio até pra entrar nessa porta que não conseguiu. Tá vendo a pia ali, tá isso? Dá eu pra ver tenho... um pedacinho dela ali, Thiago. Eu consegui filmar lá pela janela. Thiago, ele pegou fogo ali também, cara. Olha ali. Tá, tá, tudo, tá preto tudo preto tudo ali, preto, ó. Né? Nossa, marca de mão lá também. Marca tá de mão e essa casa é antiga hein, ó, Thiago. Olha, esse mão. piso aqui é muito antigo, Tiago. É ó, antigo. pelo jeito, a pessoa que morava aqui foi tentar achar esse, né? Não achou e já colocou um outro piso, ó, é. né? É Olha a caixa de que tá, tem gente aí, o Tá escandando? Tem alguém aí? Tem alguma coisa? Foi Foi isso Cuidado Quer é bicho ou alguém correu? Você viu? Uhum. Aham. olha aqui como eu tô arrepiado. Vamos terminar de olhar o lugar. Será que já começou a manifestação, velho? Não, não pode, Thiago. Mas eu escutei andando. Eu também escutei. E ali... agora não ali escutei ali. Agora. Não, mas eu escutei andando aqui aquela hora que eu falei pra você. Agora vi li. esse quinto quarto? Ah, outro quarto no fundo. Thaís, ó, filma o poste ali pra eles verem faz tempo que ela tá vendo lá, Faz aí? mesmo. Era daqui da casa. Esse quarto aqui já é mais pequeno, né, Tiago? É mais pequeno. Ah, olha, e aqui tem outros indícios de colocar de fogo, hum. ó. Tá vendo? estranho. Tem roupa também? Tá uhum. Aham. Achei estranho essa casa ser assim, muito larga assim, olha. Ah, mas é o piso, Thaís. Não, olha aí, ó. É. Ele vem até aqui. Merda, né? Tiago, mas esse daqui uns dias esse forro já, já tinha de cair. Ah, já? Porque o telhado já caiu, não, né? É mais que a chuva que Tiago, tá... mas de tá... telhado não deve ter caído, porque não tem telha aqui dentro. Mas olha aqui, Thaís, ó. Será que roubaram as... Oh. as... Oh. Ah, tem peda... tem... Tem pedaços, ah, tem pedaços, né? ó. Ou o Vendaval carregou também, não sei, né? Sim. Olha agora, mas ali, Thiago, a caixa d'água ali tá um perigo. Um perigo. Logo, logo ela cai, cara. Tá bem complicado Caraca. esse lugar. Caraca. Ó, Oi. aqui um pedaço do banheiro, ó. É, você ver. Ó, tá vendo? Isso aqui é do vaso, né? É. Ó, tem muita marca aqui, tá vendo? Tem, Thiago. Essa casa aqui dá medo, cara? Cara, eu achei estranho porque eu escutei gente andando. Nossa, você tá vendo aquela rachadura ali? Olha ali, tem uma rachadura gigante. É mesmo? Pessoal, eu escutei gente andando. que eu fui ali, tava ali perto. Parece que tinha alguém que saiu correndo. Eu também achei que tinha alguém correndo. Deixa uma olhadinha aqui. Dá medo, porque a gente tá numa cidade, né, Tiago, que a gente não conhece. A gente não sabe aqui nessa região que a gente tá aqui, o que, se é um, um bairro bom, se não então, é. É na beira da rodovia. É, né, na, na, é na saída já da cidade, né, Tiago? Então a gente fica meio cabreiro assim. Vamos esperar escurecer, Tiago, ver se a gente consegue ficar aqui o máximo que a gente conseguir para fazer essa a, a Sim, investigação. Descrever. Você acha que a gente consegue ficar até umas 10 horas, pelo menos? Acho que não, né? Ah, não sei. Acho e ainda que ainda vai começar a chover, então, cara. Então depende da chuva. Se chover, pessoal, a gente não vai conseguir ficar, porque pode ver, não tem teto. Mas a minha intenção vai ser o seguinte: pegar e espalhar algumas câmeras, Thaís, e chamar, ver se tem alguma presença e fazer o gente box. Aham. Uhum. Então a gente vai ver se espalha algumas câmeras pela casa e começar a chamar. Então, se você já está assistindo esse vídeo aqui, fica atento lá no canal Thiago Furacão, que à noite vai sair a investigação sobrenatural desse local. Vamos ver se realmente tem alguma coisa aqui. É isso aí, o link do canal está na descrição. Entra lá, Thiago Furacão, se inscreve no canal lá também, que a gente vai nos locais e faz a investigação de noite, de madrugada. Isso aí. Bom, galera, obrigado para você que assistiu o vídeo até aqui. Fica ligado lá no outro canal também. E nesse canal aqui tem vídeo todos os dias. E é isso aí. Até o próximo vídeo, tamo junto, é nóis, falou, fui! Bom pessoal, mais uma câmera aqui instalada,